No processo de desenvolvimento do projeto, você já se defrontou com aquela pergunta clássica do cliente Quanto eu vou precisar de materiais para desenvolver todo este projeto? É, eu já e muitas vezes. E todavia, neste tempo eu ainda utilizava o AutoCAD. E era um processo muito moroso, porque era tudo na mão, com máquina calculadora. Mas sabem que mais? Eu vos trago nesse vídeo uma boa notícia dizer a você, a partir de agora você vai parar todo esse processo a mão e vai passar a desenvolver isso de forma automática. Você, enquanto está a modelar o projeto todo, desiste automaticamente todo o quantitativo de materiais, desde a quantidade de blocos, de tinta, de areia que você vai precisar para todo o desenvolvimento do projeto. Não é interessante isso? Por essa razão é que eu gastei algum tempo aqui desenvolvendo este tutorial somente pensando em você. já Antes de começarmos o tutorial, que você fosse aqui abaixo, deixasse o teu like e também me comentasses como foi para você todo este processo de desenvolvimento antes de conhecer o software Revit. E também aproveita e assista esses dois tutoriais que vão passando aqui em cima, não sai dali e mantenha-te até o final do vídeo. Para fazermos um jus a esse tutorial, nós vamos aqui abrir um arquivo que nós já utilizamos em dois vídeos, já desenvolvidos aqui nessa série de tabelas, portanto, é esse o arquivo volume de chapisco, então pessoal, nós já criamos aqui essas duas tabelas, se você quiser dar uma olhadinha nesses dois tutoriais, nós vamos passar aqui em cima nos cards, para que você realmente possa clicar nele ou visite o canal nas playlists de rede e dá uma olhadinha em todos esses tutoriais e vão te dar um embaçamento muito grande em todo o desenvolvimento destas tabelas. Portanto, neste nosso tutorial, o objetivo é fazermos revestimento de tinta, sabermos o quantitativo do mesmo. Por isso, vamos começar aqui pela Vista e Tabelas. Tabela barra Quantidades. Vamos aqui procurar a categoria de Paredes. Aqui está, duplo clique. Podíamos já lá mudar configuração da mesma. Nesta altura, é, fazermos essencialmente a nomeação da mesma tabela. Mas, todavia, vamos manter aqui nos campos. Temos aqui três campos para podermos selecionar. Dentre eles, o primeiro é a descrição. Aqui está, duplo clique sobre. Depois temos o, o, o campo de área. Aqui está a área. E, finalmente, temos restrição de base. temos um leque de parâmetros que não vamos criá-los aqui, mas vamos criá-los e gerenciar parâmetros do projeto. Aqui dentro do parâmetro do projeto já encontramos um leque de parâmetros aqui criado, dentre os quais fazer menção do de parâmetro de espessura, e altura de bloco, que são os parâmetros que nós utilizamos na tabela, nesta tabela aqui de quantidade de blocos. Aqui vamos acionar e criarmos o primeiro bloco, o primeiro parâmetro vai ser de mão, de mão tinta, o de mão tinta vai ser número não linear muito bom, e vamos aqui acionar em categorias. Paredes. Aqui está, paredes, clicamos e damos OK. O segundo parâmetro vai ser rendimento. O parâmetro de rendimento equivale é a área, não linear. Vamos aqui selecionar a área e damos OK. Aqui temos a nossa tabela semi-criada. Vamos agora adicionar dentro dos campos estes dois campos. Ora, criado, primeiro vai ser o rendimento do clique. O irmão do Aqui estão os nossos parâmetros. Agora, para fecharmos e concluirmos esta tabela, vamos precisar de criar mais três parâmetros essenciais. O primeiro parâmetro, aqui em parâmetro calculado, vamos parâmetro quantidade de tinta calculado. E aqui vamos criar a nossa fórmula, vai ser a área. A dividir pelo rendimento. A dividir pelo rendimento de tinta. E damos OK. Assim temos o nosso parâmetro criado. Depois temos o parâmetro de arredondamento. É percentual. E vamos aqui criar quantidade de tinta calculado, Damos OK. E o último parâmetro é o parâmetro de quantidade de tinta. Tinta arredondada. Este parâmetro aqui, começamos pelo round up. Abrimos parênteses. Vai ser, efetivamente, a quantidade de tinta calculada, dividido pelo arredondamento, e se fechamos parênteses, a dividido por, abrimos parênteses, um, a dividido pelo arredondamento, e fechamos parênteses. Portanto, aqui finalizamos os nossos, as nossas, os nossos campos. Portanto, vamos aqui para a formatação e aproveitarmos já darmos um ajuste na nossa tabela. Aqui em formatação, vamos criar descrição, letras maiúsculas, descrição, área, parede. Lembrem-se que isso é dado em metros quadrados, fechamos. Depois, base de restrição não, rendimento maiúsculo. De mão, vamos colocar N, quantidade de tinta calculados, esse arredondamento também não, aqui, quantidade de tinta arredondado, aqui sim, vamos por quantidade, beleza, aqui quantidade, vamos aproveitar cal, calcular os calculados, área também, e posteriormente aqui vamos colocar descrição, igual, né, que vai ser tinta, beleza, classificação, vamos classificar, deixa, ah, vamos classificar pela festa sem base, beleza. Senhores, aqui temos a nossa tabela hora criada, vamos ocultar esta coluna, vamos ocultar também esta, o arredondamento também ocultar beleza, aqui temos a nossa tabela quase fechada, vamos agrupar essas três, essas três colunas, vamos aqui para a tabela, agrupar, aqui vamos colocar tinta, para darmos um... Para darmos um, né, um outro detalhe especial na nossa, na nossa tabela, voltamos aqui para formatação e vamos aqui para aparência. Aqui, texto do, texto do cabeçalho e texto da, e corpo do texto. Portanto, vamos aqui utilizar a primeira instância o Negrito, vamos utilizar o Arial 2, normal. Aqui vamos utilizar o Arial 2 Negrito e aqui vamos utilizar o Arial 2 Negrito Transparente 2.5. E damos OK. Portanto, aqui temos a nossa tabela feita. O que nos resta agora é escrever lá em cima: TRAÇO Tinta. Portanto, senhores, aqui temos a nossa tabela quase que concluída. Agora, por que ela não está a calcular? é muito simples, vamos aqui para o 3D onde nós já havíamos desenvolvido uma parede, esta parede é a parede que nós desenvolvemos como tinta e aqui aparece bem nas propriedades interior, pintura branca plástica portanto, vamos editar vamos editar esta família, de parede e dizer que é aqui onde nós temos descrição, nós vamos colocar em vez de pintura, vamos colocar tinta branca plástica voltamos lá para nossa tabela, vamos ver o que deu ainda assim, ainda assim Assim, nossa tabela não quantificou nada. Voltamos para o nosso, nosso 3D. Vamos aqui ver Descrição, pinta. É isso. Agora, uh, voltamos aqui para a nossa tabela. Vamos aqui em Campos, Classificados. Nós colocamos aqui, classificar descrição base. Né? Isso mesmo. Portanto, descrição igual. Aqui vai ser, contém, é isso, e Descrição, .in. e vamos dar muito bom. Aqui nós já conseguimos perceber que ele já fez o cálculo automático daquelas todas as fórmulas que nós desenvolvemos e automaticamente nós temos aqui agora a nossa tabela com a área da parede já calculada em metros quadrados, tal como então nós colocamos aqui. Portanto, uh, todavia, para nós sabermos a quantidade de tinta para desenvolvermos o nosso projeto, eu quero apresentar a vocês uma imagem. Senhores, uh, nesta imagem... Nesta imagem aqui, que nós estamos a olhar, nós temos uma referência da Souvenir, e observem aqui o um detalhe interessante. Nós vamos, ter, nós vamos ter que esta tinta, que tem sensivelmente 3.6 litros, ela rende pelo menos, com né, acabados, pelo menos 115, acabados. Portanto, nós vamos colocar esse 115 lá, no rendimento, né? e posteriormente colocarmos duas de mão, e isso vai nos dar a quantidade desejada do nosso de, de, de tinta. Portanto, se a nossa tinta rende né? rende 115, vamos precisar quantas de mão para então para então conseguirmos conseguirmos saber quantas latas desse tipo de tinta vamos precisar. Portanto, normalmente numa boa pintura precisamos pelo menos duas de mão e isso nos dá pelo menos duas latas para pintarmos a an anote que para pintarmos essas paredes aqui existentes no nosso projeto, nesta altura vamos ter uh, uma altura de restrição de 3 metros, estamos a falar dissensivelmente, vamos aqui abrir uma, uma planta, vamos a falar de uma área em particular, de, vamos aqui em arquitetura, Ambiente, Ambiente, Criado, vamos aqui colocar um ambiente que nos permite termos a altura da área, estamos a falar de uma área de 58 metros quadrados, e isso nos, nos equivale especialmente a 6 e 17 por 10 metros, duas latas de tinta para então termos a pintura destas duas paredes, foi muito bom. Obrigado por você se manter até agora neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se já gostaria imenso que você partilhasse este vídeo. Até o próximo vídeo, fique atento, bye bye bye bye.